Olá pessoal, estamos aqui no nosso curso de sistema embarcado com ESP32 e MicroPython, ou MicroPython em inglês. Né? Pessoal, vamos iniciar, essa é a primeira aula de uma série, né? o primeiro vídeo de uma série de vídeos para aprofundarmos o conhecimento em ESP32 com MicroPython, em aplicações embarcadas. Primeiramente, vamos relembrar um pouco o que é um sistema embarcado. Quando surgiu o sistema embarcado? Podemos dizer que o sistema embarcado ele marca o fim da era da válvula eletrônica. Em 1952 e 1959, são o é um auge da válvula eletrônica. O Univac, um computador, Univac I, que apresentava uma capacidade de mil palavras de memória, menos de 1K, e um processador que executava menos de 2.000 mil instruções por segundo. Essa era a característica do equipamento mais avançado à válvula. Em 1959, surgiu a aplicação de um sistema de defesa aéreo americano, um sistema de radar, um sistema, aí o SAGE Semi-Automatic Ground Environment, um equipamento de rastreamento solo de, do espaço aéreo norte-americano. Então, quando surgiu o primeiro sistema embarcado, o primeiro sistema embarcado reconhecido mundialmente, foi o Apollo Guidance Computer, o computador de bordo da Apollo que levou o homem à Lua. O que nós tínhamos lá? Apenas um display, um teclado né, e um módulo né, com todo o sistema computacional. Era um processador à base de portas lógicas. Então, o que, o que nós tínhamos aqui? Apenas é, alarmes a possibilidade de ajustar aqui a propulsão, leitura de giroscópio e algumas, alguns outros controles aí da, da espaçonave. Vejam só, o primeiro sistema, vamos dar uma olhada nas suas características aqui, ó, de fabricação do hardware. Então, inicia a era do transistor, nós estamos na era do transistor, não poderia ser a válvula do sistema. Esse tema tinha aqui um integrado, vejam, é um integrado de 1, 2, 3, 4, 5, 10 pinos, isso tá? é um circuito integrado, não tínhamos ainda aí a, a solda eletrônica, né? ele era fixado, prensado, e usava, nós não tínhamos aí a placa de circuito impresso, né? a solda era feita através de ligações com fios, tudo com ouro, é claro, terminais com ouro, os fios aí também com, com ouro, né? Então, a fabricante você me contou, Fairchild Shield, desenvolve, desenvolvendo o Micrologic Micro Chip. É, o que era? Duas portas NOR. Aqui dentro tinha apenas duas portas NOR com três entradas por chip. Então, vejam só, tínhamos apenas três entradas aqui por chip. Uma Duas portas NOR com três entradas. Para fazer toda a parte de processamento, toda a parte de memória. Trabalhando com portas NOR. Tá ok? Vamos continuar. Características ainda desse hardware: 36 KB de memória ROM. Era um processador de 16 bits. E tínhamos aí 2K de memória RAM. Na memória ROM apenas leitura, Eu tinha aqui já um programa é, que gerenciava o sistema numa ROM. Eu tinha 2K de memória aqui para poder fazer a programação, a gravação aqui, as instruções pelo teclado e a linguagem. A linguagem era a linguagem hexadecimal, mnemônicos, era um assemble, era uma linguagem de montagem, né? mas bem rudimentar, era o início dessa estrutura. Possuía 10 instruções, 34 instruções normais, ou seja, programáveis, e 10 instruções involuntárias, instruções que rodavam já no sistema, para o sistema funcionar. Tínhamos 8 instruções de I/O, de entrada e saída, e consumia 55 watts. Vejam só como consumia potência. Um sistema embarcado hoje, se consumir 55 watts, é um absurdo. Nenhuma lâmpada hoje consome mais 55, 60 watts. Né? As lâmpadas hoje estão em torno de 9 watts. Vamos continuar. Então, sistema embarcado. Atualmente, onde nós temos sistema embarcado? Smartphone, o iPhone, né? uh, microondas. É, a cafeteira, refrigerador, máquina de lavar roupas e agora sistemas embarcados com Wi-Fi, né? Nós temos agora sistema embarcado com geladeira inteligente, avisando quando a geladeira está ficando vazia. É, hoje, nos Estados Unidos, países da Europa, alguns lugares já mandam uma relação para o supermercado do que precisa ser reabastecido na geladeira, ok? E. No futuro, que não está muito distante, são as redes autônomas, inteligência artificial, são os carros é, autônomos, os veículos autônomos, caminhões autônomos. Continuando. E o ESP32? O ESP32 é um dos módulos microcontrolados, né, que possui um microprocessador interno, e possui muita coisa embarcada dentro dele. Existem outros módulos, existem outros concorrentes, mas para se trabalhar com o MicroPython ou MicroPython, ele é ideal. É o que no momento se observa no mercado. Por isso que vamos aprender a usar o MicroPython e suas aplicações embarcadas. Ele possui um microprocessador dual core, 440 8KB de memória ROM, um barramento de 32 bits, ele é um microcontrolador, tem um processador de 32 bits, extensa, tá? 32 bits, ele possui 520KB de memória SRAM, também barramento 32 bits, 4MB de memória flash, né? sensores capacitivos, Conversor analógico digital, conversor digital para analógico, redecam, PWM, i2C, SPI, Wi-Fi, antena integrada, Bluetooth e muito mais. Tá? Então, esse microcontrolador possibilita fazer muita coisa embarcada. Vejam que a Apollo tinha um dispositivo bem inferior a esse microcontrolador, esse módulo. E veja o que eles conseguiram fazer, levar o homem à lua, guiar o foguete até a lua. Veja o que nós podemos fazer hoje, com soluções embarcadas. Aliás, o foguete foi uma solução embarcada, mas não em larga escala. Tem alguns vídeos aí que eu vou deixar para vocês darem uma olhada, que vocês vão ver um resumo da história e a parte de... Em massa, de produção em massa para sistema embarcado foi na produção de mísseis. É sempre militar, depois cai para a indústria. Né? Por que Python? Né? Segundo o Redmonk, que faz um ranking das linguagens mais utilizadas, a linguagem mais utilizada que está no topo do ranking é o JavaScript. Depois, Python empata com Java. Java nós conhecemos como uma linguagem utilizada em todo o sistema embarcado que nós temos, principalmente no Android. Android ele, ele tem uma base aí em cima de Java. E muitos outros equipamentos. Então, Python está em ascendência. Está ganhando mercado rapidamente. Principalmente para a ciência de dados, é, para a nossa mineração de dados para inteligência artificial e provavelmente agora vai crescer muito em sistemas embarcados com microcontroladores, sistemas microcontrolados. Vejam aqui né, a, a tabela, aqui o gráfico né, do Redmonk, é deste ano, 2020, vejo aqui JavaScript na ponta, empatado Java e Python, depois vem as outras linguagens. Não que sejam linguagens menos importantes, mas é o que está sendo mais utilizado no momento. Okay? Temos aqui linguagens muito interessantes para sistemas embarcados. O VHDL é algo também muito interessante, mas é muito difícil de se aprender é, VHDL. As ferramentas são muito caras, são muito pesadas, precisamos de equipamentos básicos. É, bem avançados, né? com grande capacidade. Bom, para podermos trabalhar com Python, em termos de eh, software, em termos de programação embarcada, de estruturas embarcadas e mecanismos, nós precisamos do Python a partir da versão 3. Eu estou usando a versão, se não me engano, 3.8. Precisamos aqui do firmware, MicroPython, MicroPython e o firmware que nós vamos trabalhar é para o ESP32, em especial o ROM. Ok pessoal? Nós podemos verificar outros aí. Vocês vão falando aí para mim quais é o módulo que vocês têm e vamos verificar o que é possível trabalhar com ele. Bom, continuando. Além disso, precisamos do que? Vocês conhecem já o Arduino, né? O Arduino ele tem uma IDE, uma interface gráfica muito conhecida, o pessoal da comunidade em linguagem C sem é, mais criou um monte, uma porção de bibliotecas e cresce cada vez mais. Vai acontecer com o MicroPython, tá? E nós temos aqui alguns desenvolvedores já de IDE para trabalhar com o Python, né? com o MicroPython. Então, temos aqui o MicroPyCraft, versão 1.1, já utilizei, também é muito bom. Temos aqui do notebook Jupyter, temos o kernel, também aqui, eu não usei ainda, não utilizei, não sei como que é. E ultimamente eu usei esse Tony, eu gostei muito, e é o que nós iremos utilizar, esse Tony Python IDE for Begins, para iniciantes, eu achei muito bom. Então, vamos utilizar esta ideia essa interface gráfica. Também vamos baixar e utilizar aqui o PUT. Tá? O PUT ele trabalha com um Shell é, é, e também o tel, Telnet Client. Tá? Ele permite uma comunicação segura entre máquinas e o nosso controle, provavelmente aqui com os equipamentos embarcados. Tá? Vamos utilizar isso aqui. Temos um site, um link aqui de um site, né, de um blog que explica muito bem o que é o SSH, né, o Security Socket Shell, aí é o protocolo de rede que permite aos usuários acessar e gerenciar servidores pela internet, tá ok? Então nós vamos estar tá aí gerenciando pela internet aí o nosso SP32, tá ok pessoal? Continuando, e a aplicação? Existe aplicação real disso, profissional? Vejam, tem um site aqui, o link está aqui embaixo, tem um vídeo no YouTube mostrando a utilização do ESP32, mas ainda em linguagem C, C++, eles utilizam a ideia do Arduino para programar esse dispositivo. Esse é um dispositivo industrial, é um micro CLP, que tem aí o ESP embarcado, é um sistema que se comunica aí por Wi-Fi, por Bluetooth, pelo protocolo RS-485, protocolo de rede industrial. Ele também pode ser ligado a outros tipos de, de protocolo, outras redes. Tá? Depois vocês vejam o vídeo e dêem uma olhada nas características do equipamento. Sim, podemos construir, desenvolver produtos através do ESP32 ele já está sendo utilizado em aplicações industriais. Então, portanto, alguém já comprovou que ele é seguro. Vamos continuar. Temos o site aqui com o guia de referência, para o ESP32, a comunidade do MicroPython. Né? Micro Temos aí todas as bibliotecas existentes e sendo criadas as soluções. Tem um fórum, o pessoal comentando seus problemas, assim como nasceu o Arduino. Né? Então, temos uma comunidade aqui em crescimento. Vocês têm o link aqui embaixo para visitar e dar uma lida em tudo. Então, para nós, vamos visitar essa página e vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Vamos lá, continuando. Temos aqui o diagrama de blocos. Essa toda a estrutura embarcada do nosso microcontrolador, o microcontrolador já é um sistema embarcado por si próprio e ele sendo aplicado num equipamento como uma geladeira, num freezer, num micro-ondas, numa máquina industrial, ele, junto com outros equipamentos de menores dimensões, gera um novo sistema embarcado. Então, embarcado aqui no próprio microcontrolador aqui no módulo SP32, nós temos aqui o barramento de comunicação e alguns sensores. Tudo embarcado. Nós temos barramento SPI, I2C, I2S, SDIO, UART, CAN, protocolo CAM. CAN, tá? Nós temos aqui Ethernet. Nós temos IR PWM, sensores de temperatura interno, temos sensor sensível a toque, sensor capacitivo, temos o conversor digital para analógico, o analógico para digital, tá ok, pessoal? Então, temos aqui vários barramentos embarcados, várias possibilidades de comunicação. Fora essas comunicações via rede física, cabos, nós temos também o nosso bloco aqui embarcado de comunicação sem fio, né? os mais conhecidos, né, o Bluetooth, Wi-Fi, e vamos lá, continuando. Temos também aqui RF, o mais antigo, radiofrequência. Veja que interessante, podemos fazer aplicações usando radiofrequência. Imagine que eu tenho problemas de Bluetooth que não vai tão distante, a distância aí, eu acho que uns 300 metros, podemos estar utilizando Bluetooth, Wi-Fi ele pode ir longe através da rede, mas se a minha rede falhar eu vou ter problemas, eu posso criar uma redundância, que eu posso transmitir um sinal via Bluetooth, Wi-Fi e por radiofrequência, montar uma pequena antena e transmitir rádio a rádio. Então por isso que eu tenho aqui, o, ele é um transceiver, né? transmissor receptor, temos o bloco de transmissão e o bloco de recepção. Geração de clock, tá? e temos aqui o balão que liga a antena e o chaveamento tá? da frequência. Continuando com o bloco embarcado do ESP32, nós temos aqui um módulo de criptografia. Né? Temos um hard acelerador de criptografia. É isso que torna o sp 32 seguro. Podemos criar aqui internamente, através de hardware, criptografias, tá ok? É muito interessante, olha só, eu não conheço muito sobre criptografia, mas eu vou ter que começar a aprender isso aqui também para poder utilizar bem o ESP32, assim como vocês, vocês quiserem utilizar ao máximo. Né? Podemos ver aqui né, uma pequena descrição, né, no ESP32 incluem primitivas AES, SHA e RSA. É, são a exponenciação modular em grande número, multiplicação modular em grande número e multiplicação em grande número são as possibilidades aí de criptografia tá ok pessoal vamos lá continuando nós temos aqui um módulo RTC é um real time clock então nós temos um circuito em tempo real tá se ele perder energia se nós tivermos uma bateria aí externa né é, nós vamos poder manter a data atualizada não vamos perder aí uh, o sincronismo dele em termos de data. Né? Então, ele tem um RTC, Real Time Clock, relógio de tempo real, mantém datas atualizadas em caso de queda de energia elétrica. Isso no caso né, de termos aí uma bateria externa, tá? no caso de uma falta de alimentação no microcontrolador. Tá ok? Bom, pessoal, eu vou encerrando essa primeira aula por aqui. E vamos, aos poucos, se aprofundando no ESP32 e suas aplicações embarcadas. Até o um próximo vídeo, pessoal. Até mais!